Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniela Otal Felipe. Vou apresentar para vocês o nosso curso que eu estou coordenando. E é o curso de vocês a partir de agora, né? É o curso superior de tecnologia e gestão de recursos humanos aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem, primeiro aí me apresentando, né? Minha formação é toda em administração, eu tenho mestrado, a graduação e o mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho meu doutorado pela Universidade 9 de Julho em São Paulo, com um uma parte aí do doutorado né, no, no exterior, na NC State, nos Estados Unidos, e tenho experiência em gestão de pessoas, tanto na academia como profissionalmente. Na academia, lecionando disciplinas, trabalhando aí em projetos de extensão e com muita alegria agora coordenando esse curso, né, ajudando inclusive na criação Desse curso e no desenvolvimento aí desse curso tão tão interessante que vocês estão iniciando agora. E profissionalmente na área de, mais especificamente aí na área de treinamento e desenvolvimento. E, além disso, eu tenho experiência em outras áreas da administração também. Sou professora aqui da UFMS desde 2009 e estou muito feliz em coordenar pela, pela quarta vez um curso Uh, superior, né, aqui na UFMS. Vamos lá. E como que é o nosso curso, né, o que, qual o nome do nosso curso, isso vocês já sabem, curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. A carga horária aí do nosso curso, pessoal, que vocês vão ter que cumprir para se formarem, 1.600 horas. A duração do curso é quatro semestres. Vocês podem até... Uh, ampliar para seis semestres, mas a ideia não é essa, que todos aí unidos, né, possamos fazer aí um esforço, né, com muito interesse no conteúdo do curso, em todas as atividades que serão programadas, para que vocês possam concluir o curso aí em quatro semestres, ou seja, em dois anos. Nós temos vários objetivos do curso, né, nós temos aí os objetivos específicos, que são objetivos aí, mais, uh, mais detalhados, digamos assim, do curso de vocês, uh, e o objetivo geral. Qual o objetivo geral do curso? Contribuir para a formação de gestores de recursos humanos a partir da compreensão das dimensões sociais, econômicas, culturais e políticas que compõem a atividade de gerir pessoas à luz de uma reflexão crítica sobre o trabalho humano com a conjugação de conhecimento teórico e prático. Então, ao longo desse curso, a gente sempre vai buscar essa relação da teoria com a prática, de diversas maneiras, né? Uma delas, por exemplo, é o estágio. E com atividades aí, o nosso curso é à distância, né? E nós faremos aí atividades de cunho prático à distância também, tá? Então, além da teoria. Então, fazer essa união é muito interessante para aprendizagem, né? Para o processo aí de ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo uh, faz com que a gente cresça, né? Academicamente e profissionalmente, né? Que é o que a gente espera também de vocês já aí iniciando o curso, né? E futura, futuramente. O perfil do egresso. O que, que é o egresso? Vocês serão egressos depois aí que vocês se formarem. Então, é isso que a gente espera, é isso que com certeza vocês estão esperando também. Então, o que a gente espera desse egresso, da pessoa que vai se formar nesse curso? Que seja capaz de planejar, gerenciar e aplicar sistemas de gestão de pessoas, promover o desenvolvimento do comportamento individual, de grupo e da cultura e clima organizacionais, especificar e gerenciar sistemas de avaliação de desempenho dos colaboradores, da organização, realizar diagnóstico organizacional e propor estratégias de desenvolvimento organizacional, desenvolver, olha que interessante, competências profissionais tecnológicas, tanto gerais como específicas, para a produção de bens e serviços, bem como na gestão estratégica de processos, incentivar a produção e a inovação científica e tecnológica e as suas respectivas Aplicações no mundo de tra do trabalho. Ah, bem, a gente tem aí uma série de competências, né? Ah, que vão ser trabalhadas aí durante o curso. Para que a gente tenha esse resultado final. Para que vocês estejam habilitados a trabalharem como tecnólogos em gestão de recursos humanos. Quais são as expectativas profissionais do curso? Né? Onde é que vocês podem atuar aí ah, futuramente? Nas empresas, eu digo assim, a empresa privada, né? vocês podem atuar em órgãos públicos, podem fazer uh, processos seletivos aí públicos, né? concursos públicos, trabalhar aí com planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico, e consultoria. Quando a gente fala de empresa privada, né? a gente está tratando aí de empresas industriais, empresas do comércio, Empresas de serviços, como já dito aqui nos órgãos públicos, uh, podem trabalhar, inclusive, aqui na nossa universidade, né? já fica aí o convite, né? bem como em outras instituições públicas, como institutos e centros de pesquisa, né? trabalhando a questão da pesquisa propriamente dita. Digamos aí, a Universidade Federal é uma instituição que trabalha com pesquisa, que trabalha com ensino, que trabalha com extensão, que trabalha com inovação, vocês podem trabalhar também numa instituição como a UFMS. E nas várias áreas aí de, de ensino. Eu mesma já fui professora de cursos técnicos, né, ainda não era formada e, e dei aula em cursos técnicos aí uh, na, na área de, de administração. E claro que tudo isso, uh, nós temos uma legislação específica aí, né, na, nessa profissão, sempre seguindo aí a legislação Profissional vigente. Eu gostaria de dar parabéns para vocês por ingressarem na nossa universidade, que é uma universidade federal pública, gratuita e de qualidade. Então, a partir desse momento, vocês são o FMS. Eu sou o FMS, nós somos o FMS. Você, vocês, todos aí, né, terão uma linda jornada com certeza aqui na nossa universidade fazendo a diferença na gestão de pessoas. A gente diz gestão de pessoas, olha que coisa mais interessante, trabalhar com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas, fazendo diferença na qualidade de vida das pessoas dentro de uma organização, dos clientes, das pessoas que estão fora, nos relacionamentos. E aí eu digo para vocês que contem sempre comigo para perseguir os objetivos no curso e aprender muito, tá? Então, contem comigo mesmo. Nós temos aí diversos canais de atendimento disponíveis no AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e lá vocês podem ver as formas de contato e, precisando, estarei à disposição. Tenho certeza que será maravilhoso. Todos os momentos, nesses dois anos aí, que passaremos juntos, né, para alguns talvez uh, três, uh, três anos, mas a nossa ideia, e aí eu quero aqui, chamar a atenção de todos, para a gente tentar fazer o curso aí no tempo previsto, dois anos, e aproveitar cada segundo dentro da sala de aula aqui virtual, né, e fora da sala de aula também, porque a gente tem muito o que estudar, né, os professores, muito conteúdo interessante, muita coisa para vocês aprenderem, mas a gente tem que também fazer essa relação com um o mundo, digamos assim, lá fora. E com certeza vocês vão ampliar muito os horizontes de vocês, a perspectiva, a visão, a percepção dos acontecimentos, né? E também vão trabalhar aí de modo a, a estarem a, capacitados a criar. Se tornarão com certeza pessoas mais criativas, pensando sempre nesse propósito de melhoria. Né, da vida das pessoas. Basicamente, de maneira bem básica, né, mas muito importante, é a gente trabalhar aí com pessoas. O que, que seria de uma organização sem as pessoas? As pessoas que estão dentro da organização, os colaboradores, as pessoas de outras empresas, outras organizações com as quais a gente tem que se relacionar para realizar o nosso trabalho. O consumidor final, o cliente, as pessoas que pretendem trabalhar na nossa organização, que entram para trabalhar na nossa organização, que ali vão também se desenvolver, né? E vão, vão com certeza, crescer. Crescer não só no, na perspectiva econômica, financeira, mas vão crescer nas diversas esferas aí da vida. Então, esse é um grande papel, né? Uh, dentre muitos outros, obviamente, do Tecnólogo em Gestão de Pessoas. Meus parabéns e fico à disposição de vocês. Um grande abraço e um curso assim excelente, contem sempre comigo. Um abraço, professora Daniela.